Diário dessa safada Só tem coisas absurdas Seus segredos mais profundos suas aventuras malucas Ela contou tudo mesmo Até dar tatu na bunda que ela fez foi com meu vulgo Ô só Contou teu primeiro beijo Contou tua primeira tela Contou tua troca de olhares Que te deixa de pé na Com todo o amor que tinha Gostava de adrenalina De sair nas madrugadas Da saca e vem pra mim Com todo o amor que tinha Gostava de adrenalina De sair nas madrugadas Da sacas e vem pra mim Amar ah, que delícia Amar que delícia O diário dessa safada Relata A nossa vida a mais a mais que delícia Olha só Mar que loucura O diário dessa safada Relata a nossa vida, olha só, olha só, só Marc, delícia o diário dessa safada. Relata a nossa vida, ah, mas, mas que loucura, ah, Marc, delícia o diário dessa safada. Contra toda a nossa vida, ah, mas, mas que loucura, amar ah, delícia o diário dessa safada. Contra toda a nossa vida. O outro panê, o panê, o panê, o panê, Eric, e